Oi gente, tudo bem? Tô aqui com o efeito do Insta Vou gravar mostrando a minha rotina de gravação para o like Eu me arrumo, como eu arrumo as coisas Demora um pouquinho pra mim gravar, demora Mas também depende do vídeo, depende do dia E é isso gente Eu vou gravar vários videozinhos E o principal que eu vou gravar, que eu vou começar a gravar agora Vai ser um de Frozen Vocês já vão entender E eu vou mostrar o resultado pra vocês no tiktok. Que... <risos> então, gente, o primeiro papel vai ser um papel de menino que eu vou fazer. E é isso, gente. Eu já coloquei o ring o tamanho que eu quero. Hoje eu vou gravar na sala, mas geralmente eu gravo no meu quarto. Porque eu vou precisar do computador vou gravar aqui, ó, nessa parede branca. E o áudio que eu vou usar vai estar ali, ó, que ela é da uma dela, no caso, é de Frozen. Mas eu vou deixar ele rolando o áudio enquanto eu gravo aqui Ignorem esses barulhos lá de fora, tá? A gente, mudei de ideia gravar com ele solto Mas eu vou ficar com ele como se ele fosse curtinho, sabe? Tipo assim, ó Como se ele fosse curtinho Gente, a qualidade mudou aí um pouco Por causa que eu tô do celular da minha mãe agora Vamos ver por ele, entendeu? Entendeu, gente? Eu vou ficar aqui mil horas Entendeu? Eu só vou fazer, isso Começou com duas, irmãs Começou com duas, irmãs Vamos trabalhar vezes, vamos... Começou com duas Bom, gente, já gravei a primeira daquele personagem. Na verdade, ainda falta é só o um mega pedacinho, pegar uma plaquinha, escrever hip e colocar na tela. Na tela. Uhum. Na minha testa, entendeu? Vocês já vão entender. Pra vocês entenderem, gente, vocês tem que ver o vídeo entendeu? O está no like. Aqui ó, a gente ficou assim. Gente, agora eu tô totalmente diferente, né? Vou escolher, parte e coloco ali na hora e gravo, entendeu, gente? É Isso. Isso. Isso. Tipo, pegar ele assim, sabe? Eu não, não, não, não. Isso, isso. Ai, mamãe ajude! não. Tô vivo! vivo. Pronto. Tô <risos> Pronto, gente. Já terminei o primeiro vídeo. Sim. Devo ter começado uma... Era de tarde, Agora deve ser mais 8, 7 horas por aí. Isso, gente, agora eu vou gravar os, os próximos 4. Posto 5 vídeos um dia sim e um dia não. Antigamente eu postava 5 vídeos todos os dias. Mas aí tava muito puxado e tal E aí eu posto cinco vídeos Um dia sim, um dia não Então é isso, gente, agora eu vou jantar Tô morrendo de fome E daí eu trago de roupa e termino de gravar os vídeos Eu vou fazer vídeos um normais, eu normal, entendeu? Olha como Olha como tá a minha cama depois de ter gravado aquele vídeo Lá que eu mostrei pra vocês, entendeu? Deu trabalho, demorou horas Minha cama ficou nesse estado Então, gente, vamos lá curtir o vídeo lá no like Por favor eu já vou ter postado depois de postar esse vídeo. A qualidade mudou agora, tá? Porque agora tô com da minha mãe igual eu já falei pra vocês. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu sempre faço. Que é o flit, que eu já falei pra vocês, né? É escolher o áudio. Se eu gravo pelo like mesmo. Ou eu gravo pelo TikTok e posto no um like. E é isso, gente. <tosse> Gente, esse vídeo aqui que eu vou fazer eu vou ter que gravar no TikTok, porque ele vai. O primeiro vídeo demorou um pouquinho, mas eu terminei Agora eu vou pro terceiro, né? No caso eu seria o segundo, mas no caso é o terceiro Então é isso, gente aí eu esqueci de falar, mas o primeiro foi de dancinha, tá? Então, é a dancinha com Edite Gente, bom, o segundo vídeo vai ser... vai ser tradução, sabe? O vídeo, assim, era uma assim, tradução... Eu não sei, eu vou pensar se eu vou colocar a tradução depois Mas eu coloquei esse feitinho que que tem no like e o um fundo roxo muito legal é isso. Aí, gente, às vezes eu apago a luz no meu Pra ficar um fundo legal. Eu vou ver se fica mais legal com a luz acesa. Eu apago... A luz apagada fica mais legal o tema que é o Lembrando que nenhuma das músicas que eu estiver gravando vai aparecer no vídeo, tá? Porque senão eu pego copyright e aí eu não acho. Então se vocês quiserem ver meus vídeos completos com a música, vão lá no meu like. Kill me, and I I a Então, gente, já gravei todos os vídeos pro like e eu acho que eu vou gravar mais um aqui pro canal. Que não vou falar o tema, vocês vão ver em outro dia que eu vou postar. Então se inscrevam no canal que me ajuda muito. Eu fico muito feliz. A Cada inscrição, cada like, vocês me ajudam muito. Do fundo do meu coração. Me sigam nas minhas redes sociais que estão aí embaixo na descrição, tá? Beijo e tchau!